Hoje vamos falar para os meninos e meninas de todo o mundo. E começo exatamente por vocês. Olá amigos portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, são tomenses, timorenses, macaístas e tantos outros que falam português por esse mundo fora. Para vocês todos os nossos votos de um feliz Natal. Portem-se bem, sejam bons uns para com os outros e vão ver que será um Natal feliz. Agora, aos ninos e ninhas de outras pessoas que falam o idioma castellano a vos outros nossos votos de feliz navidad, se comportem bem, que sejam buenos e bons uns para com os outros e verão que será um feliz navidad. <risos> Maintenant je parle em français pour todos les enfants de France e de todos os outros pays qui de des langues A vocês, tous um joelho Noël. Soyez sages, soyez gentils les envers uh, les autres Et vous verrez que sera un joyeux Noël Well, now it's time to speak in to those that uh, use the English language Children from UK, USA, and so many countries And all over the world To you all, Merry Merry Merry Christmas Behave yourselves and be good To each and other, and I'm sure that we will we will have a real Christmas, a very merry Christmas. Ora che mi rivolgo al bambini e ragazzi e ragazze, e che de altre persone che parlano la lingua italiana, avete altri i vostri the del Buono Natale o portátil bem e seja um bono um ao outro e verás que será um bono natal. Oh, oh, oh, oh. Agora que terei que utilizar a tecnologia porque vou falar em chinês. Ni hao, zhuang gua da xianpen Santa kuyla. Kuai chen. Che che. sai jian Adeus, adeus. Adieu, bye, tchau! Thank you, well. Thanks, Anne! Oh, E um Feliz Natal para todos!